A CGTP desde sempre considerou que eh, as maiorias absolutas não são, eh, não beneficiam a situação dos trabalhadores e, de, e da população em geral no nosso país. Isto não é novo, não é de agora eh, e antes das eleições alertámos para este risco que se corria eh, com uma maioria absoluta. Há de facto eh, um, um comportamento que não venham ao encontro das necessidades dos trabalhadores e das populações e depois há aqui também um conjunto de situações que agora têm vindo a ocorrer, que o Governo terá que resolver esta maioria absoluta, não está a dar resposta aos problemas e às necessidades dos trabalhadores e depois há também alguma falta de rigor em alguns comportamentos que depois têm uh, consequências uh, a nível do do, do governo, mas a questão de fundo não é que muda o um ministro A, o secretário de Estado B, a secretária de Estado C, não é essa a questão. A questão é. A qual é a opção que o, que o Governo faz relativamente à situação que estamos a viver e à aposta no investimento que é preciso fazer, na valorização do trabalho e dos trabalhadores, no desenvolvimento do, do nosso país, na, eh, na nossa produção nacional, na resposta que é necessário dar dos serviços públicos e das funções sociais do Estado e não... Eh, continuarmos com paliativos que naturalmente são bem recebidos pelas pessoas que os recebem, porque a situação é muito grave, mas que não resolvem o problema em termos estruturais e ao mesmo tempo se mantém benefícios, isenções, prémios, para as, as, as empresas que, ainda por cima, quem mais beneficia normalmente são outra vez as mesmas, as grandes empresas e grupos económicos. Portanto, é preciso alterar o rumo e é preciso mudar esta situação.